Salve galera, estão aqui novamente com mais um vídeo de FIFA 20 Ultimate Team galera Seguinte família, a gente vai fazer mais um Division Rivals em busca da WL galera Vamos lá então, vamos jogar um online aqui malandro Vamos aqui para Division Rivals Lembrando que a semana fecha na quinta-feira galera A gente por enquanto tá chegando no nível 3 ouro galera é, recebendo só 15 mil coins lá. Então vamos tentar passar disso nessa semana, família. Agora que eu, minha faculdade já, já entrou em férias. Vai, fi... oh, caramba. vai ficar mais fácil, galera. Pra gente poder... Poder jogar mais vezes, sabe? Então vai ficar bem mais tranquilo agora. Vamos ver se não tem nenhum jogador. Vixe, tem jogadores aqui já... Pico do Corvo, já. Né? O Gabriel Jesus tá erradaço lá, mano. A gente tá precisando comprar mais um atacante, cara. Eu tô querendo comprar o Salá, tá ligado? E daí eu vou colocar o Gabriel Jesus pra vender. E vou deixar o Bumeang, mano. Vê, ver, cara. Aqui tá, por enquanto, tá tranquilo. Meu goleiro, acho que é bom eu deixar o goleiro 100%, né, velho? Garantir, tá ligado? Por mais que aqui ele esteja Bom ainda, mas é Importante o preparo físico do goleiro Nosso areola, garoto Bom, galera Vamos seguir então, vamos ver O nosso adversário, espero que seja um adversário Né, zen, né Não vem com uns pontas direita Ferrado aí, uns meia Overall 97 Porque ultimamente A gente tá levando azar, cara pegando só carabão mesmo. Uh, mais ou menos, mais ou menos, pessoal, mais ou menos as pontas dele É que não é o lá, aquelas coisas meia dele tem que tá mais ou menos, mas ele tem um ataque, ele bem eu nem sei quem é aquele atacante dele ali um dos atacantes San Juan FC Vamos ver então, galera Opa ah, Tem impedimento, né? Bandeirinha subiu, né, filhão? Opa, vem, vem, vem Só vem então Vai, Abiól Isso, garoto Vai, Fernando Toca Boa Vai, Bruno Fernandes. Lucas. Corta Não deu boa, hein, Lucas? Olha o que ele tá procurando. Ah, tá, o adversário tava ligado ali para interceptar o passe. Boa! Vai, Charles. Ótima. Vai, Fernando. Vai o Droziola. Lucas. Boa, Lucas. Vai Charles! Ah. Vai, Mendy! Vai na cola, vai na cola, mendir, Vai na cola! Não, não, não, não, não. Boa, oh, Ariola! O oh, juizão deixou louco! Boa, Areola Boa, Areola Ótima Vai lá, time, tira daí, tira daí, tira daí Que esse risco aí não, a gente não pode correr, não Vai, Jesus Não dá, né, Lucas Bota isso, vai, Charles Vai, Jesus Nossa não, Bruno Fernandes Exageramos, exageramos Não precisava ter metido uma bica dali Eu sei que você tentou dar uma roubada de bola ali só Mas acontece, né, família? Boa, olha só que roubada, hein? Vai, Fernandes Hum, não deu boa, galera Vai, Mendy O ataque vai começando por ali ah, não acredito Boa, Ariola Esse goleiro é um mito, rapaz! Esse goleiro aqui é um mito, rapaz. Esse cara é um icon Mas eu acho que ele não deve ser muito bom Esperamos que não, né O que você vai colocar? Cara, quando o cara vem assim Eu já fico meio assim Não, vai logo tio, vai logo, vai fazer uma substituição, vamos ver quem vai colocar. Fechou no time já. Vai Lucas, isso, vai Bruno Fernandes. Vai Gabriel Jesus. Ah, que raiva. Devia ter tocado antes, filho. Sérgio Ramos, Cazorla. Vai, Mendy. Não deixa, não deixa. Que belo chute. Boa, Martinez. Tira daí, tira daí. Vamos atacar. A hora que a gente atacar, filho, não tem. A hora que a gente atacar, não tem. Vai, Charles. De bola. Ele dentro. Boa! Boa, ótima, time. Aquela jogadinha ensaiada chamando o, gole... o jogador aqui. Vai, Gabriel Jesus. Parte pro lado, isso. O Bernard, cara, não era pra dar uma dessa. Tinha que ter... Feita então, uma colocadinha, bem de leve, assim, ó Não, mano, não, não, não, não, não Isso, isso, Mendy, defende Ô, oh, louco Ah, mano Pô, Mendy, cara, como é que você me cai numa dessa, velho? Pô, uma roubada ali que você podia ter ganhado, cara Eu podia ter deixado, velho mas parte da boca dele, o cara é para sobrar dois atacantes com o goleiro. É porque o posicionamento defensivo não funcionou. Gabriel Jesus, mas interceptado. O Adversário, leu bem a jogada. Isso vai, Fernandes. Isso vai, Charles. Boa, vai, Fernandes. Fernandes. Olha o desarme. Colocou a bola. Vai, isso. Vai bem, isso. É ah, caramba, quase, velho. Chegou só na bola, Isso, Martinez. Vai, Charles. Lucas. Vai, Gabriel. Ah, não. Boa. Vai, Jesus! Ah, não, Jesus! Dá essas mancadas, não, filho! Vai, Fernando! Isso! Vai, Charles! Ah! Cara, que mancada, velho! Nós estamos jogando muito mal, time! Pô, estamos tendo oportunidade e tudo, cara! A gente está muito mal! Ah, não. Boa, tira daí, Martinez. Não marca, Martinez, não dá bobeira. Tirou a Biel, isso aí. Ótima. Vamos tirar daqui, time. A gente tá brincando demais, velho. A gente vai se estrepar, cara. Vai, Mendy. Não deixa. Bola na do goleiro. Tira daí, cara. Kevin a bola ainda tá em jogo. Caramba, velho. O jogo terá de minutos. Sim. Vai, Jesus. Olha o que ele tá aprontando Pra fora Quase, velho Quase Eu me preparei pra gritar gol Um contra-ataque nota 9, Thiagão O time fez quase tudo certo Só pecou na defesa ah. ah, família, tá embaçado Mas a gente vai conseguir A gente vai conseguir Não tá difícil, tão difícil assim o jogo Só a gente acertar mais uns passes ali, cara Todo E vai dar boa nosso time tá bem estruturado, cara. Cruziola, vai Charles. Bernard. Fernandes. Olha só, rodar a bola aqui não vai adiantar nada, hein? Arriscou a enfiada, mas a bola vai ficar pro goleiro. É, não deu boa. A lateral tá aberta, hein? Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Isso. Passe bem interceptado. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? O autor do gol que tá dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora. Gabriel Jesus! Ah, Gabriel Jesus! Do perigo dali. Ah, não, cara. Sai, sai, goleiro. Vai. Boa, Ariola. Boa. Esse goleiro é muito bom, cara. Caramba, velho do céu. mesmo por causa Ele não teve Vai lá. Isso vai, Bernardo. Se liga no lado do campo, tá aberto, tem espaço. Olhou pra área, vai cruzar. Boa, Mendy. Só chama lá. Ixi, não vai dar boa. Bateu o escanteio curtinho, vamos ficar de olho. Inimigo Martinez. Aí tá. Ah, né? não, cara. A ideia era... Tira isso, vai, Drosiola, ótimo. Boa! Ainda bem, Mindy. Meu Deus do céu, velho. fazer uma de cagada lateral. dessa. Aí Chute bloqueado. E ele jogou a bola pro Mato. Boa, oh, Jesus. Tira. Pô. Cadê a marcação, velho? E quem é que segura agora? Boa, oh, vai mentir. Fernandes. Dá pra criar alguma coisa ali na lateral, e tem espaço. Gabriel Jesus. Lucas. Cortado ali o um passe no meio do Pedro O passe não chegou ao destino, bom corte. Ai, que raiva, mano. Vai, Fernando. Isso. Vai, Bernardo Fernandes. Linda bola enfiada pelo Casorla. Ah, tá bem pedido, cara. Oh. E não deu em nada. Boa! Defesa basta longe. Isso, garoto. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Vai, Mindy. Tá liga ali na ponta pra cruzar. Fernandes. Olhou pro radar e entrou muito bem essa bola. Deve em gola. E Ele salva a pátria com a utilidade. Vai, mendi, isso, garoto. Vai, Fernandes. Jesus, Lucas Moura. Ai caramba, velho! Não posso perder, cara. O físico vai aguentar, Caio, mas até aqui o ritmo do jogo é bem intenso. Eu não vejo ninguém cansado até aqui, não, Thiagão. Acho que dá pra manter esse ritmo até o final. Como é bom você ter um O estádio vem abaixo e o isso cara, vai mendir! Aproveitar esse momento. Momento crucial do jogo, Thiagão. É hora de segurar a vantagem para comemorar a vitória. Bela dividida. Hoje ele tá uma muralha. Ai, cara, eu vou tentar um cruzamento aqui na área. Vou falar aquela frase que vocês gostam. Será que o E o goleiro afasta o perigo, tira o escanteio de soco. E ela desvia no tava lá dentro. O desvio foi fundamental. Não ia dar para o goleiro. Ele tem espaço para avançar. Não vem, vem, vem, vem, vem. Tá Faltam oito minutos. O jogo está acabando. Volando. Oh, Belo desarme salvo. O time acaba... Vai isso, o time. Gabriel Jesus. Que lindo. Vai, Lucas Moura. Lucas Moura vai Não pode perder. Tá lá. Tá lá, garoto. Boa, Lucas Moura. Esse. Esse daí é meu ponta direita, rapaz. Tá tirando. Cara, deixa eu tirar aqui. E Charleston. Vou colocar o Isco. Vou colocar o Isco. No lugar do Jesus, vou colocar o Bumeang. Cara, no lugar do Drosiola. Deixa eu ver quem que eu tenho. A lateral direito aqui. Esse cara. Acho que que eu já não tenho mais substituição. É agora, malandro! O time segue. Buscando o gol para desempatar o outro. Três alterações de uma vez. Segue o fecha com vontade do time. Sai a cobrança curta. Isso! Isso! A bola não entra. Cara. reflexo. A finalização veio de muito perto. Ele estava muito bem posicionado para fazer essa defesa. Escanteio para o meio da área. a Que droga, mano. Jogamos muito, galera. Jogamos muito. Que empate, velho. Que empate, mano. Nossa, velho. Bumiang jogou demais o final, filho. Nossa. Bom, galera. Não deu para vencer, mas pelo menos. Não deu para vencer, mas pelo menos a gente conseguiu empatar, galera. Então já é o. Tipo, já é alguma coisa, entendeu? Empate é melhor que derrota, né, mano? Vamos ganhar alguns pontos aqui no... Foot Champions. Cara, falta muito ainda pra chegar, mano. Nossa. de habilidade. Cara, eu já... Eu ganho de possibilidade e perco um monte de... É Embaçado, galera. Galera, mas o vídeo de hoje foi isso, então, Beleza. Eu vou indo nessa, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like pra ajudar a gente porque é muito importante. Comenta aqui embaixo o que você tá achando da atuação do Lucas Moura que a gente colocou agora. E qual seria o atacante, cara, no máximo aí, tipo, eu vou conseguir pagar uns, uns 80 mil no atacante na próxima contratação, beleza? Quem que você acha que eu poderia contratar aqui pra jogar com o Lucas Moura e os meia E principalmente o Bruno Fernandes, né, cara? Porque o Bruno Fernandes agora tá no nosso time, beleza? Galera, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Me segue lá no Instagram. Se quiser, me manda mensagem por lá que a gente troca uma ideia, beleza? Me segue na página do canal também, que é bem importante. E eu vou indo nessa, galera. Valeu, falou e fui!